Bom, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer. E o que você precisa é de um treinamento que te ensine passo a passo de como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Existem muitas formas de emagrecer. Tem forma de emagrecer com dieta, tem forma de emagrecer sem dieta... Tem forma de emagrecer fazendo isso, tem forma de emagrecer fazendo aquilo. E também existe muitos tipos de dieta, mas qual é o procedimento? Tu, tu precisas de uma organização que é, não é, que te ensine passo a passo de como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Ou seja, um ensino organizado. Quando eu falei uma organização, quer dizer ensino organizado que te ensine passo a passo de como emagrecer de forma fácil, simples e correta.